Tivemos que fazer uma intervenção na segurança de Brasília. Colocamos o um interventor para colocar ordem na casa. E o comandante do exército de Brasília, embora ele não apareceu em nenhum momento falando a favor que eles estavam protegendo os acampamentos que estavam na frente do exército pedindo golpe, aí eu não tive dúvida. Coloquei outro comandante. comandante que seja legalista. O comandante que saiba cumprir aquilo que está definido na Constituição para as forças do mundo e do Brasil, o papel dela é defender o interesse do povo brasileiro, defender a nossa soberania e defender o povo brasileiro contra os possíveis ataques externos, é esse o papel dela e nada mais, ela não pode se meter em política, e eu volto a te dizer uma coisa, frente às forças armadas brasileiras, não participarão mais do processo político, quem quiser participar, tira a farda, candidate e enfrente a situação política e não tentar enfrentar a situação vestido de militar. O novo comandante tem noção de que as Forças Armadas não podem se meter em política, disse Lula em sua entrevista.